Projeto 1. Vídeo 1. Série de projetos. Passo a passo. Atualmente, encontramos na internet vários projetos de protótipos utilizando Arduino e diversos componentes e sensores. Porém, são originados de diversos países e idiomas diferentes, principalmente da Índia, China e Estados Unidos da América, e muitos sem narração. A partir dessa série de vídeos, serão apresentados os melhores projetos disponíveis para a sua prática de aprendizado. Sendo dividido em partes com a apresentação de um protótipo seguido do passo a passo, desde a montagem dos componentes até a programação. Let's go. Robô seguidor. Neste primeiro projeto, vamos desenvolver um robô seguidor Observe atentamente os detalhes, pois muitos itens já foram vistos no curso. Para iniciarmos, será necessário quatro simples motores para as rodas, sendo que cada roda terá um motor individual. Para o chassi, será utilizada uma base rígida para fixar os componentes. cada roda será parafusada no eixo de cada motor. Na sequência, será utilizado um Arduino Uno, que também será fixado na base do robô. Na continuação, será utilizado um gerenciador de motor, conhecido também como Driver Ponte H. Permitindo o controle não só do sentido de rotação do motor, como também da sua velocidade. Para o controle de movimento do robô, também é necessário o uso de servo motor. O motor é fixado na base do chassi, posicionando e estabelecendo a sua face frontal. Um suporte é parafusado no servo motor, a fim de fixar o sensor ultrassônico. Um sensor infravermelho também será utilizado com o objetivo de auxiliar no rastreamento do robô. Para a junção dos componentes, é utilizado cola quente e cola instantânea, o que facilita a montagem. Os cabos jumpers são utilizados para interligar os componentes, sensores e Arduino. Para a alimentação, é adaptado um suporte para acomodar as pilhas e fixada no chassi. Neste momento, observamos que será iniciada a programação do código Sketch do Arduino. Com o encaixe das pilhas, o projeto está finalizado e pronto para os testes.